Olá, tudo bem? Eu sou Wesley Ribeiro. Agora vocês assistirão a casos assustadores do dia a dia e do mundo sobrenatural que vão te causar impacto. Se você curte o nosso canal, deixa o like para o vídeo ser destacado no YouTube. E se não for inscrito, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma de nossas novidades. Vídeo registrado na Índia mostra um homem pilotando por uma estrada muito ruim e de pouca iluminação rumo a sua casa após um dia de trabalho por volta das nove da noite. Foi quando de repente algo assustador se manifestou no meio da estrada. Nas imagens vemos o que parece ser uma pessoa vestida de branco meio que perdida, o motoqueiro nem pensou em parar para ver se era alguém precisando de ajuda ou carona e simplesmente seguiu adiante com receio de ser algo demoníaco. Agora temos o registro assustador de uma estranha criatura captada por circuito de monitoramento de uma casa localizada no centro de uma grande floresta. Na primeira vista, parece apenas um maníaco que fugiu do manicômio apresentando um comportamento bizarro, mas ao olharmos mais de perto, vemos uma figura cabulosa. Se é este tipo de coisa que vive nos manicômios, eu é que não quero trabalhar num lugar como este. O nosso próximo vídeo foi publicado pelo canal de exploração de lugares assombrados Silêncio Obscuro. Na ocasião... O Sullivan junto de sua equipe foi até um local de onde se ouviu relatos de aparição de uma grande fera monstruosa que parecia um cachorro gigante. E aí galera, ô tunico você vai ficar indignado mano com os desenhos que tem, opa, pega ela de uma vez, aí tunico que bagulho louco. Dentro da casa, várias pinturas de figuras demoníacas, certamente alguém querendo representar o que viu nesta casa. Olha aqui, negro, vem cá, vai mano, tá muito estranho isso aqui. Hã? Tem uma cruz ali ó, Ué, dois fogão de lenha? Quem tá, lado, aí? Quem tá aí? Vai! Corre, viado, corre! Uh! Corre! Ô, Tunico, ô, Tunico! Olha lá, olha lá, Tunico! O que, que é aquilo? Olha lá, é o um cachorro, viado! Olha lá, olha lá! É um cachorro! É um cachorro! Olha lá! Olha ah, minha... viado! Sim! Eles correram para bem longe após avistarem um cão de quase 2 metros de altura. Mas e se na verdade o que os perseguiram foram um lobisomem? Para que ele anda sobre as duas patas como um homem, e além disso, é noite de lua cheia. Imagine se um dia você realizar o sonho de morar em uma casa própria muito aconchegante. Próximo a um grande lago e entre um belo vale envolto de grandes montanhas. Agora imagine-se de uma hora para outra o que parece ser um sonho se tornar num grande pesadelo quando o vulcão entrar em erupção em seu quintal. Sim, foi exatamente o que aconteceu nesta casa no Canadá. No vídeo que se segue registrado por circuito de monitoramento de um estacionamento residencial, vimos um enorme fantasma andando entre os carros. O espectro fantasmagórico mede aproximadamente 3 metros. Da ficção para a vida real. Nos Estados Unidos, um menino é objeto de estudos de atividades paranormais. Ele seria capaz de ver e conversar com espíritos igual no filme O Sexto Sentido. No filme, um garoto tem um dom de falar com pessoas que já se foram. Este dom também estaria afetando o menino Elide Howard de apenas 4 anos na Flórida. A mãe dele, de 39 anos, disse que o próprio filho avisou que ela sofreria de aborto natural e depois engravidaria de gêmeos. A mensagem teria sido passada a ele pela própria avó que já morrera. Essa especialista em sobrenatural que ajuda a polícia a resolver casos criminais disse que o menino tem facilidade de se conectar com o mundo espiritual e que traz uma bagagem muito forte de vidas passadas. Agora temos um vídeo registrado no Japão. Na ocasião, um grupo de amigas estava na cozinha de uma casa fazendo uma brincadeira de invocação do mal através de um copo. Foi quando que repente as luzes se apagaram. Quando as luzes se acenderam, viu-se um rosto fantasmagórico brotando da pia. Nas imagens, vemos uma cabeça branca muito pálida, meio apodrecida e cabeluda. Como não bastasse, a cabeça simplesmente caiu no chão. Agora basta saber de onde saiu e de quem é aquela cabeça decepada. Ainda no Japão vemos uma mulher sentada no sofá de sua casa conversando no telefone. Assim que ela se levantou, a câmera flagrou algo que estava escondido atrás dela. <risos> novamente uma figura feminina pálida com lábios negros certamente a alma de alguém que já se foi e agora está na casa a espionando. Será que quando a gente morrer também ficaremos assim vagando pela terra como esta menina com esta aparência cadavérica? Eu canso de falar que morar sozinho é uma maravilha, sim, é bom demais, durante o dia, claro, pois na madrugada os demônios se sentem mais à vontade para atormentar as pessoas desacompanhadas. Aqui temos um homem que acordou de madrugada após ouvir um barulho e um rosnado estranho ecoando pelos corredores. Assim, uma mão saiu de dentro da manga do casaco, mas o pesadelo estava apenas começando. Angustiado e sem poder fazer nada, ele encontra-se em estado de desespero e só lhe resta rezar e torcer para que sobreviva até o amanhecer. No dia seguinte seu corpo foi encontrado estirado na cama e a autópsia confirmou que ele sofreu um ataque cardíaco. Que Deus o receba de braços abertos lá na glória. Vídeo registrado pela equipe de especialistas investigadores do paranormal, por um grupo que atua em florestas malditas na Indonésia. Na ocasião, eles foram até o matagal onde prepararam uma oferenda de manjares para utilizar como isca para atrair uma entidade que ali está aprisionada e não demorou muito para o mal se manifestar de uma forma bem horrível diante de seus olhos. Eu não sei de um -des se você vai fazer isso. fazer É um monstro verde com o rosto todo desfigurado e a coisa mais horrível que qualquer um de nós já viu na vida.